Quem jogava ou acompanhava o cenário de Fortnite em 2018 lembra da lendária Scar. Chama Skylight. Qual arma? Sabe aquela Porém, essa Scar de Fortnite não é a mesma que temos no CS:GO desde quando ele foi lançado. No Fortnite temos ou tínhamos, né, na verdade, a Scar L Já no CS:GO, desde que ele foi lançado, temos que nos contentar com a Scar Swaney. Que, na minha opinião, é muito pior. E eu posso ter essa opinião, pois, depois de mais de 10 anos que o CSGO foi lançado, na primeira vez, eu tive a oportunidade de jogar um competitivo no CSGO com uma SCAR. Só que agora, uma SCAR é aquela mesma do Fortnite. E, de verdade, ela é muito OP. Oh! Dá pra ir direto? Matei. Ui!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 Ah, rapaziada, vou tentar fazer já aqui algumas kills no pistol pra logo em segundo round eu ter dinheiro pra comprar a Scarzinha, a Scarlight Dior Eita tem que ir, tem, B, tem B, tem B, tem B, tem B, pra caramba, mano Olha, tem bomba, tem bomba, bomba Eu tomei, eu tomei, tudo B, tudo B, tudo B Ou oh, vários Linda Aí, louca. Aí, ó, tá vendo? Pressão, um viado. <risos> não, não, não, pelo amor <risos> de Deus. Meu Deus. Oh. Ah, o Luciano não ajudou, mano. Luciano do YouTube. <risos> do BBB, lembra? Esse era safado, hein? Meu pai amado. Eu vou comprar, meu objetivo era jogar com a Scar. Mas dá pra ganhar esse round aqui. Aí, linda time. Temos um round aqui, tá? Aí. Aí não, Quando Eu vou arriscar com esse velho. Quer uma bang aí, fofura? Vou fazer uma bang. Tô travado, hein, coitado. Nossa, mano. Pior que spaupe aí com ele. Enquanto ele. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais, tem velho. Vai, vai, vai, vai, vai, Mata um, Filipão. Boa, boa, Filipão. Boa, bom, vai, vai Felipe, vai, Filipão, vai, Filipão. Linda, Filipão. Oh, meu Eu muito, cara tá sem som aí. O homem joga, hein? O homem joga. Hora de comprar ela. A Braba, Scarlite Dior. Tem alguém rampa? Não, tem um agora. Matei. Maravilha, tá forte? Uhum. Foi dois tiros, tio. É mesmo? Não sei, pareceu, velho. Cara sem colete. Isso, Boa. tio. Matei um aqui, dois. Tá fuzil? Tá, tá fuzil duro mesmo. Aqui. Matei. Nossa, tá muito fuzil, velho. Real, yeah, foi literalmente dois tiros no primeiro. Nossa. Eles podem estar sem colete. Mas que foi potente, foi potente. Fazer uma jogada avançada aqui, mano. Aí o Pacarão, meio A, meio A, meio A. Meio A, tudo. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Porque eu tô bem. Linda Felipe. Felipe arregaçando, mano, dos caras, velho. E o spray dela é fácil de controlar, cara. E dá uma nerfadinha, obviamente. Linda ó, Felipeira. Legal, Peguei um, vou bangar e vou comer, tá? Banguei. Ah. Tá aqui, ó. Vazou um pouquinho no spray. Tá no ninja boy aqui. É, nesse caso em específico não tá muito difícil Eu não jogo Fortnite Sei que jogava, Felipe, não, é, não tem mais a SCAR lá, né? Ó, oh, atualmente não sei dizer não, pai O começou a ficar loucura ultimamente é. Assim, quando Fortnite estourou em 2018 Eu joguei um pouquinho e eu lembro que nessa época A SCAR era a meta, só que aí eu parei Nunca mais nem toquei no jogo a Última vez que eu falei sobre, você falou que não tinha mais, né? Eita, tem alguém aqui? É, ela tinha sumido. comido, você voltou, mas acho que... Mano, tem mais um lá, tem lá o Felipe Pai, que... Vamos ver o homem, vamos ver o homem. Filipão tá de AK, Filipão. Vou ser sincero, hein. Acho que nesse caso em específico, a Sky tá mais forte que a AK. Tá mais forte, né? Eu acho que tá. Bom, acho que tá. Duvido de você fazer uma dessa. Não, não Escuro, Felipe. <risos> Pô, isso foi uma delícia, hein? Rapaziada, essa faquinha que eu tô usando, que é a Ursus Marble Fade, só pra lembrar que eu vou mandar pra alguém aleatório aí que usar o cupom MATILHA do CSGO.net. Então use o cupom MATILHA, mandei lá no Instagram. A print, né? Provando que utilizou o cupom, já com o trade link. E quem sabe, brote na sua Steam uma dessa. Então, os caras os lá. trollar. aqui. Revolta aqui. Nossa, tem meio, meio, tem meio. Meio? É, eu tô marcando, ele acabou. Eu, eu tô pra base. Nossa, eu não tô no meio. Toma, Felipe. Bora. Calma aí que eu vou bangar um. Eu vou smocar a C4. Banguei um aqui, meio estranho, meio estranho. aí. Tomei, tomei, tá perto da né? smoke aí. Boa. Em cima, em cima. Hum, Linda, cara! Ela tá dando muito dano, cara. Tá muito forte. É, é. eles podem até perceber. Filipão, eu vou smocar ali e vou bangar pra você, tá? Na rampa. Ó, eu smokei. Mano, tem meio Nossa, de... Smokei de... Mal, eu smokei mal, já banguei já. Eu smokei bem mal, mano. Ó o Luciano. O Luciano tá, tá aproveitando também. Nossa, aí, eu matei né? uma aqui, mano. É uma esquerda, eu acho que é. Esquerda? Um buraco aqui? É, eu acho que sim. Aqui mesmo. Maravilha, maravilha. Loucura, tá? Nossa. Todo mundo aqui, É na sua Não. parte. É escuro, mano. Vou smocar aqui, Tem mais aqui. Segura, bebê. Segura, bebê. Vai tá, mano. Ela tá muito estourada, velho. Mais um, mais um. Maravilha, Luciano. Cara, ela tá dando muito dano, mano. Muito dano. Olha isso. 150 em 3 hits. 112 em 3 hits. 112 em 2 hits. 378 em 2 hits. Tá muito forte. Oi, tem aqui. Help. Tá, tá cravado lá? um Beleza, eu vou bangar aqui e vou tomar esse smoke. Hum, Oxou, o bem esquisitinho aqui. Não, não, não, não, não, não. Aqui, aqui. Beleza, aqui. Que nem um pouco, mais matei. Cara, ela tá dando tanto dano que mesmo eu pinando no começo, eu tô matando maravilha a gente tá viciado em maravilha. Cara, isso daqui tá muito forte, rapaziada. Eu tô 18 2, 9 rounds. Eu tô numa média aí de 2 kills por round. Aí, fufão Intentemente, tá? mano. Tá esmocado aqui. Linda, Luciano. Tem toda uma bomba. Mas é a bomba? Ui! Tá? aqui, matei. Onde? Ah, onde? Onde, onde, onde, onde? Aqui. Da B. Aí mesmo. Aí eu é? Dos dois. Não tá o B? Ah. sei Foi lá, foi lá. Oh, oh, oh. Ah, esqueci. Nossa, mas também tá muito forte, mano. Eu nem vou pegar aquela op. Só que eu vou falar uma parada. O jogo vai virar, a gente vai pra TR. A gente tá ferrado. E a gente não vai ter mais essa Scarzinha, tá ligado? Aqui, pra quem não tá ligado, ela é só de CT. Então, sei não. Opa, tem aqui. Vou recuar, Boa, Canon. Canon e KELMAT. Nossa, o oh. nick do cara é uma marca de câmera. Não existe mais, acho, né? Ah, tá, minha era câmera vez Canon, velho. Ah, eu confundi com uma que existia, que era Kodak. Ops, é mais. Nossa, também uma... Nossa, eu marotei. Marotei, hein? Tá plantando. Oh! Dá pra ir direto? Uh! Não, desisto Ela tá muito forte Só é um pouco mais justo Porque uma hora vai virar o Ralph E a gente não vai ter mais acesso a ela E os adversários terão Agora, que essa Scar tá muito forte Mano, inacreditável, cara meu, meu, quer uma Quero, pode... quero, pode fazer Vai, espera Espera aí que tá com o outro avião Vai, vai, vai lá mano. Ai. Vai Ai Eu te ajudo, parça Eu te ajudo, parça Matei. Voltei, tá? Ai, ah, tem, na... tem na liga aí, galera Agora ferrou. A gente não pode perder o pistol de TR, porque se perder o pistol de TR, a gente vai perder o jogo. Meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio, meio. meio. Banga, mega, meio, banga, meio, banga, meio, banga, meio. Wait, wait, wait. Banguei, banguei, banguei. Banguei. Tá tava longe, Rian. Tão jogaram o Molotov, mano. Se a gente tomar 3 rounds, já era, esquece. Felipe pegou uma Scar. É, Você Felipe Felipe. Ah! Não, ó, vamos fazer o seguinte, ó, 12 e o pistol 12 e o pistol, ok? Vira 13 E ele ganha um forçado, 14 E aí, mano, cara estão muito fortes né? Eles estão fortes, né? Não o meio uso. Felipão vai queimar Tô com medo de comer esses moop <risos> Aqui, Felipão Aqui Ah, mas esqueci que agora dá pra ver Matei, matei. Não, matei não tô vendo ele aqui. Tô com medo de ter escuro, cara. Eu vou bangar esse pica, flipão. Banguei e pica. Eu tô com medo, mano. A bomba é dele? A bomba é dele. Ah, então vou pra água. Plantando aqui. Aí, seu Deus. Admito. Estava treinando antes com ela. Obrigado. É, acho. Nossa, mano, essa arma tá muito apego. plantando, tem uma pequena... Vou bangar, vou bangar. Vou strafar, strafei. Ai! Ah! Tá vendo? Prefire não tem. Eu vou bangar uma, tá? Banguei. Pode ir na... na festa. Nossa. Vai na fazia. Ah! Ai! Pega, pega, pega. X1, X1, X1, Ai, mano. Tá aqui, eu vi, eu vi ele, eu vi ele aqui. Ai. Vamos ganhar esse pistol, galera. Porque se perder esse pistol, acabou o jogo. Puxa B, mano. Vamos torcer por ele estar em M4A1S e M4A4 equipados. Que verdade, ah, senão é que Vem aqui. Ai. Planta aí, Verde. Pode plantar. Sim, vou plantar também. Tô... Mano, eu já tô aqui, tá? Tem um costa aqui já. Tá aqui, tá aqui. Matei. Tá aqui também. Nossa, caguei. Fechei, tá? Ó, tá aqui, tá aqui. Acabou. Jogou, tá aqui. Presta atenção. Ganhamos o pistol. Já fizemos o importante. Esse round aqui a gente não pode perder por nada. Ai, tá aqui. Do lado. Ah, esse aqui tá um cara de Stake. Stake. Tem com rapaziada, novo parceiro do canal. Use o cupom cachorro 1367 no primeiro depósito e ganhe 200% de bônus, hein? Ringa. Maravilha, rapaziada. Mas aí que tá. Agora eles vão estar tá discar. Esse é o problema e essa é a minha preocupação, porque agora eles estarão discar. Outras dúvidas. Tem aqui. Caramba. É, tá um pouquinho fortinho. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Nossa, que. Vida. Valeu. Aqui acabou, tá? Aqui acabou pra nós. Se bem que eu puxei álbum, eu tô mito de alta recentemente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Caraca. Peguei um aqui. Linda. Tenta pegar esse card dele. Não, Ai, ele tá ah, Tá atrás da caixa. Nossa, já fez o nosso. Linda, Filipão. Cara, esse round ele era... <risos> Aí não planta não, amigo. Eu sei muito do mapa. Tá? <risos> <risos> Três rounds. Não precisava nem ser quatro. Três rounds perdidos. Aqui, tomou. Toma, ah, ah, Pega aqui, Felipe, a cara do cara, que eu tô de colete. Vou jogar Sim. aqui de jogo mesmo. Cuidado, Nossa, embaixo, embaixo, embaixo. Hum... O Felipe acertou ainda Desespero, mano Caraca, o desespero tá bom ainda Meu Deus Tô com o um Felipe no escuro, mano Dois primeiros no escuro Os três últimos na rampa Ah, mano, Moreira franco, viado Nossa, mano, que cagão uh, tá Olha isso, cara tá... Fura request. Mano, a nossa situação Ela apertou um pouco Galera, vamos jogar junto Confia nessa cal, por favor Puxa... Ah, sem parar, fofinho ah! Mano, tô cego aqui. Dá cor aqui. Acertou, acertou. Boa, Felicão. Tá, eu tô ali no costa. Onde importante, tá? Não pode perder. Vou smokear uma aí pra te beitar tá? Nossa, não sei nem como se te baita, mas não tudo. Já eram suas ideias pra ele. Boa. Acabou, galera. Isso foi maravilhoso. Cara, ninguém conseguiu pegar uma Scar de CT, velho? Uma, um, uma Scarzinha? Nossa, tem uma smoke bem troll aqui. Cuidado, velho. Eu não vou... Ah, eu tô com a bomba aqui. Vou voltar. Vou voltar a ver com o Sr. Felipe Vou smocar um aqui pra te beitar, tá, amigo? Deixa eu encostar aqui, pra, pe aqui ó, pra pegar o pixel bem gostosinho Ui, uh, que susto Linda, fofão Eita, aqui, aqui Up. Maravilha Vai, galera, um roundzinho Nada aqui Aqui Matei, se você quer morrer Ó, tira a cara, tira a cara Tomei Beleza Ei, Felipão tomamos. Menos 50. João, pro aviado, ver, cara. rampa, viado, matou mais. Tira a cara. Costa, Dan, Não, tô de boa. Aqui, tira a cara, tira a cara. Ah não, mano. Porque o Luciano deu a cara. Eu ia pegar esse maluco aqui agora. Olha isso, ele não para de correr, velho. Boa, amigão. O oh, Fofinho tá jogando. Ô oh, Fofinho, você tá jogando muito, papai. 39 barra. Ó, oh, não é muito comum. Na real, acho que eu nunca fiz um, um frag desse. A não ser jogando no CSGO Free, Prata, Ouro. Mas assim, sensacional. Muito forte. Se entrar no CSGO, precisa de correção. Precisa ser nerfada. Né? Pode dar mais um do que M4 a M4A4, M4A1S, M4 AK, não tem problema. Mas precisa ter algo ruim. Talvez ser muito pesada, menos bala, demorar muito pra recarregar. Mas eu gostei. Essa experiência foi legal. Lembrando, rapaziada, que o canal é parceiro do Insane.gg. Eu vou deixar o link do site aí na descrição. Mas é muito simples. Você entra logo com a Steam, sem medo, site confiável depois você pode clicar aqui em refil e aí você tem várias formas de depósito, só lembrando que o site é exclusivo para maiores de 18 anos, então se você tem menos de 18 anos, vaza daqui, enfim várias formas de depositar, se for seu primeiro depósito use o cupom Cachorro 337 pois esse cupom dá 100% de bônus ou seja, ele dobra o que você depositar para mais depósitos, cupom DOG, esse você utiliza quantas vezes quiser, ele te dá sempre 30% de bônus, é muito fácil usar o site ele tem vários modos de jogo, porém eu gosto mesmo do modo Crash, que não sabe muito simples, você seleciona uma skin e coloca no gráfico. O gráfico vai subindo e a ideia é você retirar a skin antes do gráfico crachar. Fazendo isso, você multiplica a skin pelo valor que tá no gráfico quando você retirar a skin. Por exemplo, ó, vou pegar esse adesivo aqui de 50 dólares e tá tirando 1,5, talvez 2, vamos sentindo. Ó, o gráfico vai subindo e eu posso tirar a qualquer momento. Se eu quiser tirar no 1.02, eu posso, mas eu vou deixar subir, eu vou deixar subir mais um pouquinho, ó, 1.7 tá ótimo. E meu adesivo de 50 dólares se transformou em uma Shadow Daggers de 90 dólares arredondando. Esse cara. Que colocou 5 dólares em skins, tirou no 2,60 e conseguiu uma M44 de 13. E é assim que o site funciona. Agora o gráfico tá subindo muito. Óbvio, tem que ser sangue frio, né? Para esperar tanto tempo assim, ele vai bater 10. Se alguém tirou agora, multiplicou o valor da skin que colocou por 10. Olha esse mano, ele colocou 7 dólares em skins, a Galil e mais uma Aug que juntas somavam aqui 7 dólares, tirou no 7,23 e conseguiu uma Ump Fade de 53 dólares. É bizarro, é muito bizarro. O link do site tá aí na descrição, fechou? Só poste aquilo que você pode perder, porque a chance de perder é sempre muito maior. E tamo junto, valeu. Eu rio vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Então, se você curte um conteúdo da hora de CS:GO, esse, esse é o canal perfeito para você. Tamo junto, valeu. Eu rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal 1337, fa low.